Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo dessa série de vídeos maravilhosos sobre empreendedorismo. Eu sou Josiane Amorim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque você me ajuda bastante. Vai lá também me seguir no Instagram, arroba Josiane Amorim tem bastante assunto legal lá, viu? Hoje nós vamos falar sobre a importância do marketing, sim, ele é bem importante e precisa estar presente em todo e qualquer tipo de negócio. Para quem não sabe, o marketing ele vai muito além do que você fazer propaganda do seu produto. O marketing ele é importante para qualquer tipo de empresa, seja ela pequena ou grande, nova ou velha, o marketing ele se faz presente em todas as ações da empresa, dentro e fora dela. É importante ressaltar que os conceitos e ferramentas do marketing podem e devem ser utilizados por qualquer tipo de empresa, independentemente do seu tamanho. A sua finalidade ou o setor em que ela atue. Os conceitos, estratégias e ferramentas de marketing amplamente utilizados pelas gigantes do mercado podem e devem ser colocadas em prática também pelas micro, pequenas e médias empresas. Essas ferramentas, elas são muito importantes porque é através dela que o seu faturamento e o da sua empresa aumentam e isso se usado de forma correta. O marketing, ele adota um, um contexto com inúmeras estratégias de comunicação, ou seja, ele desenvolve ideias que consegue dar ênfase a um determinado produto no mercado. Philip Kotler, o pai do marketing, ele definiu o marketing baseado nos seguintes conceitos. Necessidade desejos e demandas, produtos, valor, custo e satisfação. Basicamente, nós podemos dizer que, que marketing é a arte de você gerar a necessidade e o desejo de um produto para o seu cliente e assim gerar demanda para esse produto, entregando esse produto com um custo-benefício que gere satisfação, ou seja, necessidade, desejos e demandas geram produtos, bens, serviços e ideias que geram valor, custo e satisfação que geram trocas, que geram relacionamentos, que geram mercados que por fim geram empresas e consumidores potenciais. Pontos importantes que nós temos que ter em mente ao pensar em marketing é que com o nosso produto devemos atender as necessidades de forma rentável, encontrar desejo e satisfazer esses desejos, amar o consumidor e não apenas o seu produto, negociar como parceiros no lucro. Ou seja, nós não devemos pensar apenas em nosso lucro ou em nosso produto, mas sim nas pessoas, no que elas desejam, no que elas precisam e se vamos de fato conseguir suprir essa necessidade. Mas para que isso flua como um ciclo, nós precisamos de ferramentas de divulgação do nosso produto e para facilitar essas ferramentas de marketing, elas foram resumidas em Quatro P's, produto, preço, praça e promoção. E vamos agora falar um pouco deles, tá? Os quatro P's do marketing, também chamados de mix de marketing ou composto de marketing, representam os quatro pilares básicos de qualquer estratégia de marketing, produto, preço, praça e promoção. Quando os quatro estão em equilíbrio, tende a influenciar e conquistar o público. Vamos entender um pouco melhor sobre eles? O produto. Uma empresa ela precisa oferecer algo, nesse caso produto, e também deve englobar serviços oferecidos por um negócio, mas esse não é o foco principal desse pilar. O produto ele serve para sua equipe entender e definir quais os atributos e características do que é oferecido e para facilitar seguem algumas perguntas que você deve responder quais as necessidades ou desejos que o seu produto ou serviço deve satisfazer junto à clientela quais as funções que ele deve desenvolver para atingir essas pessoas como quando e onde o cliente irá utilizá-lo, como ele é fisicamente, existem outras cores, tamanhos e estilos disponíveis, qual o nome, qual é a marca, como ele se diferencia dos outros produtos e serviços já existentes no mercado. Aqui também é o momento de entender o ciclo de vida do seu produto ou serviço, qual o comportamento dele no mercado. Para entender, que tal usar como base o ciclo de uma árvore na natureza? Uma semente é plantada, ou seja, ela é introduzida, né? ela germina, começa a crescer, Começa a produzir folhas, galhos, além de fortalecer as suas raízes e começa a ter maturidade. Depois ela começa a encolher e acaba morrendo, que nós chamamos de declínio. A partir do momento em que você conseguir visualizar o ciclo de vida do seu produto vai ficar mais fácil você entender qual o seu momento e com isso Quais as melhores estratégias para o futuro, né? O preço. A sobrevivência de uma empresa, ela tá intimamente ligada a esse P, que é o preço. Na verdade, o valor que vai ser cobrado pela solução que você oferece. Esse pilar vai indicar o futuro da sua empresa, já que é a parte da circulação do dinheiro que vai ser possível pagar os funcionários, fornecedores, realizar investimentos e tirar o seu merecido lucro, né? Algumas perguntas que devem ser responsáveis qual o valor do seu produto ou serviço para o comprador... Quais as faixas de preço para produtos e serviços em cada área de distribuição? Qual o comportamento do cliente em relação ao preço? Quanto ele está disposto a pagar pelo que você oferece? Qual o limite de preço? Existe a necessidade de criar ações de preço específicas para segmentos de público? Pessoas jurídicas, clientes fiéis, como o seu preço se compara ao dos seus competidores? Lembre-se de que o preço ele está intimamente ligado não apenas no produto, mas a percepção de marca pelo seu público, ou seja, marcas mais valiosas para o cliente têm mais chance de continuar a serem escolhidas, né? Mesmo que seu preço seja mais alto que o da concorrência. A praça, algumas pessoas têm dúvidas sobre esse pilar. Na verdade, talvez o nome não seja muito claro, mas pode ser entendido como colocação no mercado. A questão é que ele é responsável especificamente por como o cliente chega até você, aos seus produtos e serviços que são os canais de distribuição. As perguntas para você definir da melhor forma a praça são Onde o seu público costuma procurar pelos seus produtos e serviços? No caso de estabelecimentos físicos, né, os pontos de venda, quais os típicos específicos? No caso de estabelecimentos virtuais e online, quais são? E-commerce, catálogos, rede social? Como a sua empresa pode acessar os melhores e mais efetivos canais de distribuição? contribuição. Essas respostas, juntas ao estudo dos outros pilares, vão ajudar a definir onde e como a sua empresa deve estar acessível para os consumidores. Às vezes nós pensamos que essa parte é menos complicada, principalmente pela facilidade de se montar uma loja virtual, mas é preciso entender que não adianta nada ter uma linda vitrine se não há público em frente a ela, né? Ou ainda, se esse público não é o público que vai de fato comprar com você. P de promoção. Promoção aqui é diferente da ideia de liquidações que nós vemos em tantos shoppings e centros comerciais. Na verdade, ela tem o sentido de promover sua marca e soluções, fazer com que a mensagem de marketing da sua marca chegue nos ouvidos certos, transformar sua empresa de mera desconhecida em possível solução para necessidades e desejos de um cliente. Quando e onde você pode passar adiante de forma efetiva as mensagens de marketing do seu negócio para o seu público-alvo? Quais os melhores canais? TV, rádio, internet, impressos e ações de relações públicas para apresentar as suas soluções para possíveis clientes? Hein? Seu mercado é sazonal, tipo ovos de Páscoa, árvores de Natal? Hein? Qual então deve ser o calendário para poder aproveitar as chances de aumentar as vendas e promoções? Hein? Como os seus competidores fazem a promoção dos seus produtos e serviços? Qual a influência deles sobre as suas ações? Essas são algumas das perguntas que vão ajudar você e a sua equipe a direcionar os seus esforços de maneira mais efetiva para poder fazer com que os clientes conheçam o que você tem a oferecer e passem a considerar a sua empresa uma decisão de compra. Os 4 P's do Marketing para alguns pode ser ser apenas mais uma lista. Algo que pode ajudar, mas que não é tão essencial assim, né? Exatamente por parecer óbvio demais, só que esse mix é parte do sistema norteador de uma companhia. Ele ajuda a definir não apenas como vender mais, viu? Mas também a maneira de ser mais efetivo na conquista e manutenção dessa clientela. É aquela velha questão. Se todo mundo precisa beber água, por que algumas marcas vendem mais do que outras? Hã? <risos> porque algumas são tão mais caras. Por que as pessoas têm preferência de marca? A resposta está intimamente relacionada com a capacidade de cada uma delas em fazer com que o público esteja ciente dos seus diferenciais, do porquê da constituição daquele valor. Uma garrafa de água vendida em um engarrafamento pode acabar sendo percebida como um item muito mais valioso do que se estivesse na prateleira de um mercado, né? Você entende a diferença? Assim como uma garrafa de uma fonte específica com propriedades minerais únicas acaba sendo um artigo diferenciado e, por isso, mais desejável a uma parcela do público. E o conjunto desses P's, eles vão se alterando, se ajustando a cada uma dessas situações, para que clientes e empresas possam se beneficiar. E como nós podemos entender, o objetivo do marketing não é fazer com que as pessoas comprem o que não precisam, e sim satisfazer as necessidades e desejos de cada indivíduo. Assim, é preciso entender os reais desejos do cliente para satisfazer de forma plena e constante, você não concorda comigo? E com a globalização, aumentou ainda mais o nível de concorrência entre as empresas. Nessa acirrada competição pela preferência dos clientes, o composto marketing mais comunicação é indispensável. Pois se a empresa não entender as verdadeiras necessidades do seu público, não vai conseguir se comunicar com ele, nem se posicionar e muito menos mostrar os seus diferenciais. A marca não se fará presente na cabeça dos potenciais compradores e não vai ser uma opção competitiva não. Viu? Não basta ter o melhor produto ou serviço se as suas vantagens não forem comunicadas de maneira adequada para os principais interessados. O marketing ele adota um contexto com inúmeras estratégias de comunicação, ou seja, ele desenvolve ideias que conseguem dar ênfase a um determinado produto no mercado. Essa área tem uma forte ligação com a propaganda, onde o profissional abusa da criatividade para fazer a divulgação. E a obtenção de lucros e a satisfação dos clientes é o principal objetivo do marketing. Ele se mostra um dos fatores mais importantes para conseguir sucesso no âmbito comercial. Possuir conhecimentos relacionados a essa área ajuda a desenvolver novas habilidades de venda e concede mais prestígio ao seu negócio. O marketing ele evoluiu com o passar do tempo e as suas teorias elas estão sendo contagiadas cada vez mais pelos avanços tecnológicos, diante da importância né, que as técnicas possuem no mercado. Agora veja oito pontos que atualmente é indispensável para a estratégia de marketing, tá? Tenha vários meios de comunicação na internet, como canais no YouTube, Facebook, Instagram, etc. Invista no CEO da sua empresa. Gente, é CEO, S-E-O. Que é ai, eu não me lembro eu não me lembro direito o que quer dizer a, as letras em si, né? Mas é aquela pessoa que cuida da parte do, da parte interna ali da tua comunicação, por exemplo, coloca as palavras certas na tua campanha para atrair aquele público. É a pessoa que coloca aquelas palavras-chave dentro do teu site para que ele ranqueie melhor. Não é aquele CEO que é o, o, o diretor de empresa, grande executivo. Não é esse, é o outro, tá? É o outro que cuida da questão de ranqueamento aí para poder posicionar Atua propagando o teu site aí numa boa, numa boa posição. Escolha a dedo o público-alvo das suas campanhas, tá? Ouça antigos clientes, acrescente também um slogan na sua assinatura de e-mail, acerte nos brindes, combine os negócios com prazer e solidariedade, tá? Faça os clientes se sentirem especiais. Agora que você entendeu o mix de marketing e o seu conceito, eu vou apresentar seis estratégias de marketing que eu considero. De grande importância para sua marca dentro da internet. Primeiro, uma imagem vale mais do que mil palavras, então escolher boas fotos e, se possível, vídeos é fundamental. Apesar da descrição e utilidade do produto serem importantes, conquistar o usuário pelas imagens de preferência de vários ângulos com zoom é importante também, é muito importante. 2. Informação é a alma do negócio, então procure deixar a linguagem técnica de lado. Utilize termos compreensíveis para descrições dos seus produtos, apesar de parecer óbvio para alguns, não deixe de explicar de forma didática a forma de utilização do produto. 3. Benefícios para quem compra. Diante da concorrência, quanto mais benefícios o consumidor tiver, melhor. Procure oferecer frete grátis ou descontos para consumidores fiéis ou que fazem um grande volume de compras. Número 4. Interação imediata. Deixar o consumidor com dúvida ou sem resposta é uma tremenda falta de respeito e pode influenciar na reputação da marca na internet. Por esse motivo, monitore a área de comentários das redes sociais. 5. Foco nas redes sociais. Lembre-se que as pessoas que compram pela internet são as mesmas que se relacionam pelas redes sociais, ou seja, faça uso de canais como Facebook, Twitter, Instagram e entre outros, tanto como canal de comunicação e engajamento quanto para divulgação de ofertas. 6. O olho do dono é quem engorda o gado, procure por ações que evidenciem a sua marca perante os concorrentes, como filtros de busca né, que são específicos, que levem o consumidor aos seus produtos, ou ainda a viabilidade de pagar um valor extra para aparecer no topo das buscas. Gente, esse vídeo ele ficou maravilhoso, é muita informação. Aliás, informações preciosas de como crescer o seu negócio ou serviço no mercado. Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal porque é bem importante. Dê um like nesse vídeo também porque me ajuda muito e vai lá me seguir no Instagram @josiane_morin oficial. Se você tem alguma dúvida ou se você quer as, uh, as ferramentas, né, os arquivos para download que eu, que eu venho falando nos vídeos, não, não nesse, mas nos vídeos anteriores, me chama lá no direct do Instagram, porque se você me seguir lá, eu mando o arquivo para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!